Fora mim, fora mim. fora Estão indo pra rua Lutar contra a violência contra a mulher Contra a cultura do estupro Que está estabelecida no mundo inteiro Fora TV ora Michel E lutar Para que o governo Reconheça que não pode haver democracia Se não houver Eu digo para vocês que, para além da política, há também o um preconceito com as mulheres desse país. E eu quero dizer a eles que mulheres não são belas, recatadas e do lar. Nós podemos sim Nós podemos, sim, ser belas e também do lar, mas nós somos da luta, do par. A briga e a briga pela democracia Estou aqui não representando Sueli Mas represento a mulher negra moradora da Baixada, Com mais de 50 anos Que é a classe mais excluída desse país Para mim não tem outra solução A gente vai lutar por isso até o fim E Temer não vai governar Não vamos sair da rua um único instante Quando a democracia não foi estabelecida a nossa unidade vai se dar nas bases, a nossa unidade vai se dar derrotando um projeto de cidade que transformou o Rio de Janeiro numa das cidades mais caras e mais injustas do Brasil. Hoje é um grande dia nacional de lutas, um grande dia em que o povo brasileiro o que está organizado pela Povo Sem Medo, pela Brasil Popular e também milhares de cidadãos que estão revoltados com o governo ilegítimo do Michel Temer, estão saindo às ruas para mostrar. Quem faz esse país somos nós. É, já que não contamos com a mídia oficial que, que busca todo tempo esconder isso, é, precisamos ter esse impacto até para o resto da sociedade. assim. <risos> Esputa, esputa. Não podemos ignorar a possibilidade de termos que chamar um plebiscito para saber se queremos ou não queremos novas eleições. Isso não significa novas eleições, isso significa ouvir o que o povo brasileiro quer. Então depende de nós, depende do povo, depende da nossa vontade. E uma insistência muito grande e um esforço muito grande de realmente estar na rua. Nós temos que devolver o governo à presidenta Dilma e ela decide, depois que voltar, interna, se ela continua ou se ela faz um plebiscito sul, e consulta é a sociedade sul, se quer eu novas eu eleições. Voltar, Mas o importante é a gente interromper amigos, o golpe é em curso. Poder.